Nós não fazemos nunca mais, e através do processo de transformação digital e também de social media, nós não fazemos mais alunos ou pessoas para o mercado geográfico. É mercado mundo completamente. E acho que isso também, o social media também ajudou muito a potenciar uh, o alcance que nós temos. Pelo menos uma perspectiva de awareness das próprias marcas. Mas começou por aí.